Primeiro fato, segundo, terceiro, quarto e quinto. Virgem, primeiro fato. Tem uma situação que está devagar. É o relacionamento que travou. É uma pessoa que você vem enrolando por questões sua. É alguém que não se decide em relação a você. Porque não pode nesse momento. Me veio até a frase de Shakespeare. Que é. As dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que, com frequência, poderíamos ganhar. Por medo de se arriscar. É bem essa situação. Porque um lado seu quer. E o outro lado não consegue agora. Porque envolve uma entrega e uma mudança de paradigma. Segundo fato, se havia algo guardado, oculto, parece que veio à tona. Porque você está olhando para isso? É como se alguma coisa que você deixou de lado estivesse diante de você agora. Talvez você guardava objetos antigos. E pensa em se desfazer desses objetos agora. Uma situação que você pensou ter esquecido, mas que agora precisa lidar com isso. Alguns aqui tinham uma percepção e agora estão tendo outra. É uma nova versão sua surgindo. Terceiro fato. Você pode receber uma visita, uma mensagem de alguém que vem para somar com você. Pode ser também alguém que te adiciona nas redes sociais, que te elogia, que se torna uma possibilidade para se relacionar. Percebem aqui alguém a caminho de levar emoções para trocar com você. Para alguns também, é aquela vontade que bate de agregar na vida das pessoas, de ajudá-las como puder. E vai ser muito bom. Quarto fato. Você pode estar buscando o seu lugar ao sol. Buscando o que te faz bem, o que te realiza. Porque o que está fazendo no momento já não te preenche mais. Você até vai fazendo as coisas, mas pensando em como pode melhorar. Como pode ter aí uma satisfação maior. Quinto fato. Você vem insistindo em uma relação que te dá pouco retorno, batendo em uma tecla que está gerando dificuldades. Como se você não se sentisse uma pessoa merecedora de ter mais. Como se essa situação fosse até esse limite e dessa forma mesmo. E não, você pode desejar além do que é. Você pode se visualizar de outra forma. Não precisa ser só desse jeito. Cavaleiro de espadas com cinco de pentáculos, há uma escassez mais no que você segura como verdade do que de fato é a realidade lá fora. Tá bom? Gratidão.